Não sei o que está falando um lugar, mas, gente hoje nós estamos aqui com mais um vídeo E hoje se eu disse que não jogaria mais esse jogo Só que ele voltou E com uma DLC Um tanto que inesperada que eu não sabia que ia lançar Eles não tinham mencionado Que seria In your Chest. Seria uma DLC que onde um a gente vai jogar com a filha dele Então tipo Vai ser bom negócio Agora eu vou levá-la até lá, mesmo que não queira. Precisa tirar aquela flecha do peito de Atena. Nossa, eu, gente, esse jogo é demais. Pra quem não sabe, que pra quem está novo no canal, eu recomendo você ir na, clicar nesse zinho aqui no canto, ou nesse canto, não sei em qual canto Quando eu é. Quando era criança, costumava deitar na cama, tarde da noite, tarde da noite, da noite olhava da noite, pra o, o tetos e ouvia meu pai gritar. Meu pai, scream. Scream mother, my... Ele gritava com minha mãe, Gritava com mais umas obras prima fracassada. Por fim, apenas gritava na escuridão. Isso tirou minha canção de unidade. Me e mesmo quando me levaram embora, os gritos me acompanharam. Certa vez me disseram que a loucura corre no sangue da minha família. É hora de dar um fim nisso. Que tipo assim, gente, pra quem não tá entendendo nada realmente... Eu recomendo Doença, Insanidade, Morte, São Anjos Que ficam ao meu redor E eles têm me seguindo durante a minha vida inteira É dor de alguma coisa Lanterna Não, não, não, não Tipo assim, gente Resumindo pra quem não entendeu Nossa, lanterna, jogo A gente era um artista que fudeu tudo Eu recomendo realmente que você veja a minha série Pra entender o que tá acontecendo Enfim, essa é a filha dele Que ele perdeu o direito de ter a filha pela justiça então parece que você vê que ela foi traumatizada e ela quer perder os medos e qual a melhor forma de perder o medo voltando para o lugar que te traumatizou uh, uh, reeks in here. Que cheiro horrível não tá trancado Eu juro que se esse cano não calar a boca. Ai! Caralho, mal começou. Como é que você saiu? Deu fora daqui! Antes que eu encontre uma maneira de manter você lá pra sempre. Nossa, gente, mal começou o jogo, já levei um sustinho aqui de leves. Ah, então. Então a gente trancava o pai aqui. Esse aqui era um desenho... meu. Nossa senhora! A menininha chorando, o pai jogando... Nossa, que horror, gente! Tá. Por exemplo, o pai tava tão loucão com a obra, gente, que ele cortou um rabo de cavalo da filha pra fazer com o um pincel. Tipo... pô. Eu acho que o ateliê dele vai estar tá trancado. Fico pensando quando foi a última vez que eu vi a luz do sol entrar aqui. tinta. Olha okay, os negócios. Depois... Nossa, gente. É tão demais voltar pra esse jogo, gente. Sério. Mesmo esse jogo... Não vou descer. <risos> Mesmo esse jogo não rendendo muitas visualizações, gente, eu tô jogando ele porque realmente é um jogo incrível. a ratoeira. Será que elas estouram? Esse lugar está uma bagunça... Ah, memórias. Eu posso ouvir você daqui. Estou, estou indo, indo, indo, indo seus malditos peludos. Dessa vez, vez vocês hora. não vão escapar. O que diabos você está fazendo aí dentro? dentro? Fora! Você vê, gente, quem tem filho aí, gente, não grita não, tá, com seu filho. Mesmo ele, né, extrapolando. Porque isso meio que traumatiza a criança. Entendeu? Vamos subir. Qual final do jogo será que aqui vai pegar? Ah, o que há com isso? Vamos primeiro para o meu quarto. ver o que, que ela se lembra. Ué, não tem mais nada no meu quarto? Memória. Ah, muito bem, mocinha. Vamos continuar? Certo. Seja lá o que aconteça, apenas continue olhando para mim e ouvindo. Agora, onde eu estava? Ah, sim. estava sozinha na escuridão. E sim, mesmo sentia que a bruxa malvada estava por perto, a espreita. Ai, gente, façam pelo caminho se mexem. Mas não teve o coragem de se mexer por saber que. Keep your head straight. Ai, desculpa. Ai. Look at me. Olhe para mim. Mas não teve coragem de se mexer, eu por saber que isso poderia ser do seu fim. A princesa ouviu um rosnado assustador. Na O havia. Ai pai, ai desculpa pai. Isso aqui que é eu sorteio ai um final feliz ou não? Oh oh, meu Androu, uh, ok, como a princesa não, não conseguia ficar arqueta, ela foi controlada pelo Servicial da Bruxa. É Vai arrastada na escuridão, mas nunca é mais pode ser vista. Meu Gente, que paisinho legal, né? Contar essas historinhas. Ela sempre, sempre minha culpa. Olha é o que até que finalmente acertasse. Eu perguntei de quantos atentos foram, mas cada um me fez sentir como eu era o seu maior erro dele. Eita. Aqui é o esquadro. Os quadros que ele ficava tentando fazer da mulher dele. Que todos davam errado. Olha demais, gente. Parece que não tem mais o piano. Esse aqui é o quarto de quem? Tá trancado também. A vitrolinha. Eu ah, não lembro disso aqui. Posso ver você fora? Por favor, por favor, me ajude. Está doendo. Não aguento mais. Por que você mais. Ai gente! Você que nem seu pai não dá mínima para mim. Vocês queriam que eu estivesse morta. Gente, o que, que tem aqui dentro? Oi! Tem um desenho. Eu chorando aqui dentro, o pai gritando com a mãe. Ah! Por que, gente, a gente não... Cadê a música? Ah, ótimo. Porque como a gente não tava na história lá, não explica direito o que aconteceu. Explica bastante coisa, mas com a visão da filha, com certeza vai, vai explicar bem mais. A mãe e o pai A gente escolhe Minha mãe, né Ah, mas ela ficou doida O caminho da mãe ou do pai, gente? Pai, mãe Eu vou lá Ah, ótimo. Ei, hey there. Ei. Hey. Ah, oh, come oh, on, don't venha. be afraid. Não tenha medo. It won't Eu não bite. Aqui. Aqui. For Experimente. Ai! Mãezinha! Verusca! Ah, ainda não está ai ai eu seja lá quem está tocando é. esse piano pare com isso então pai você não manda em mim sou não, rebelde quer saber tive uma ideia para pegar seu lápis meu lápis não. Você não pode ver as cores? ah vamos lá Quadrado, a bolinha, coração. Vamos lá. Quadrado, bolinha, coração, quadrado, bolela. Runs in the viu pai? Eu sei tocar o meu piano embora daqui. Tem uma cadeira voando. Gente, que loucura. Oi. Ai. Gente. Ai. Hum? Meu nome é Júlia, tan a cadeira não Jeremy. Eu lembro de você. Ah, ok. Eu vou para esse lado. Eu vou que isso. gente, não tá chegando nada. <risos> Slow motion. Eita porra. Que mais, gente? Gente, isso é jogo de terror. Mesmo não dando Demais, não, uma parede, era tudo que eu precisava Ai, ai, fogo Fogo, foi o que aconteceu com a mãe Vamos essa merda fora do corredor. Ah, mas pode chorar, parece que é essa solução. Tava o brinquedinho, ele quebrou meu... Papai quebrou meu brinquedinho. Meu brinquedinho. Hum, não gostei. Lá vai a estrela sonora mítica desse jogo. Lá pra cá. Nossa, era só uma criancinha que queria ser feliz. Oi, não, agora entra, né? Gente, vamos, gente. Tá, não dá para explorar a casa. Essa visão ruim Descer Oi Gente, eu tô com medo Meu coração Não. Voltamos Ah, vamos subir então Não, mentira Vamos continuar indo Acho que o objetivo é ficar descendo Eu nasci Há 10 mil anos atrás Morrendo de medo Eu não consigo jogar esse jogo Sem ter um mini infarto Sem ter um mini infarto Eu vou ter um Voltar. Vamos ver o que acontece. Isso aqui é um puzzle. Tá, parece que se a gente voltar, a gente voltou pro mesmo lugar. Então vamos descer. Deu duas batidinhas. Nada. Gira, gira, gira... Eita, o que aconteceu? Gente, aconteceu alguma coisa. O que que tá acontecendo? Opa, velas. Pra descer ah. Ah, dá pra... Não, não dá pra entrar embaixo da mesa. Vamos descer. Oh, não fez barulho dessa vez. Falei? Mudou. Gente, eu vou desabilitar a Mistin, calma aí. Ai, crencinha demoníaca. Olha isso. O que é isso? é inspiração? Oi. Alguém perder essa bolinha. Opa! O que está acontecendo? Nossa! Gente. Eu tô com medo. Bolinha, vem comigo! Vamos! Falta mais um desenho.